No começo, só havia Adão e Eva, Caim e Abel. Você enrolou todo mundo, mas eu não. Caim foi expulso para longe e depois se casou. Conta a outra. Tu enrola quem não raciocina. Caim casou com uma jumenta e saiu você. Vou dar um nod na sua cara. Eu sabia que existia um carotário. a Aponto. Você é cueca. Todos estão errados e só você está certo. Sei, mas... Prova, mano. Gata63. Aquele que diz algo sem saber engana. A si mesmo. Vai estudar e muda esse visual requisito com o óculos do Falcão. Se querer ofender o Falcão. Filho do cão, conversador, anticristo, filósofo, alpagateiro. Impossível ver o vídeo até o fim. Esse cara é louco. Esse cara não pode ser um ser consciente e racional. Quanta babadeira. Difícil, muito difícil, muita besteira. Só uma pergunta. Esse alma casada saiu de que inferno? Quanto ódiozinho no coração desses evangélicos, hein? Jesus Cristo tá, ó, feliz da vida com vocês, hein? Sigam os seus preceitos, que vocês considerem que é correto, e eu sigo os meus. Quando a gente chega lá em cima, cada um presta conta daquilo que seguiu ou não, beleza? <música> irmãos e irmãs de Urântia, saudade de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o L.R. Malvorian. E hoje, depois de um longo inverno, finalmente trarei aquele vídeo sobre o meu Gizedek, o sacerdote ninja, aquele que chega e sai sem que ninguém veja. E olha que o cara nem usa bomba de fumaça, hein? esse cara é bom, mas a princípio que fique bem claro que Melquisedeque não é um nome mas sim uma classe de ser celestial, como por exemplo os anjos, cada Melquisedeque possui o seu nome próprio, e nesse vídeo vamos falar especificamente de um Melquisedeque, aquele que ficou conhecido em nosso humilde planetinha como o rei de Salem, mas antes, claro, Vamos dar uma breve pincelada sobre quem são os Melquisedeques em geral. Explicando assim de forma bem resumida, assim como ninguém chega ao Pai Eterno sem passar por Jesus, digamos que os Melquisedeques seriam aqueles que preparam o caminho para que um planeta consiga chegar até o Filho Criador de um Universo, que no nosso caso é Jesus. Os Melquisedeques vão governando e ensinando ao povo desse planeta que só existe um Deus, um Criador e Deus um caminho todo mortal ascendente assim como eu e você que decidir trilhar o caminho até o paraíso em um dia futuro terá que frequentar as universidades melquisedeques que são em um total de 490 planetas cada um desses planetas são considerados como uma universidade específica para determinado assunto tendo como professores os próprios Melquisedeques, só assim os mortais do reino conseguirão obter o status de residente em Salvington, onde fica a moradia oficial dele, o nosso querido e muito amado criador Jesus de Nazaré. Os Melquisedeques também são conhecidos como a tropa de elite dos seres celestiais, não no sentido de guerrear mas sim no sentido de resolver problemas planetários emergenciais problemas que podem levar todo um planeta à obscuridade e é por isso que também são conhecidos como filhos emergenciais e nós tivemos a honra de ter em nosso humilde planetinha a presença de alguns desses valentes heróis celestiais mas como eu disse, falarei nesse vídeo especificamente sobre aquele que ficou conhecido para nós como o Rei de Salem cujo nome dele é Maquiventa Melquisedeque. Maquiventa veio ao nosso planeta 1973 anos antes do nascimento de Jesus. Chegou de mansinho, sem efeitos pirotécnicos ou efeitos especiais apenas apareceu, o seu primeiro contato com o humano aconteceu quando ele entrou na tenda de um pastor caldeu chamado Andon onde se anunciou como sendo o sacerdote do Deus Altíssimo, o único Deus ali ele experimentou pela primeira vez a nossa comida alimento esse que iria sustentá-lo por todos os 95 anos que estaria aqui entre nós em poucos anos ele conseguiu reunir um grande grupo de discípulos que formaram o núcleo da futura comunidade de Salém que hoje é conhecida como Jerusalém As suas vestes eram parecidas com as dos sacerdotes cananeus Exceto que usava no peito um emblema com três círculos concêntricos O símbolo da trindade do paraíso O Pai, o Filho e o Espírito Santo em um Agora uma pequena observação pessoal Eu conheci o livro Durantia por causa da coleção, da coleção de livros Operação Cavalo de Troia E no livro 7, quando mencionaram esses três círculos azuis e concêntricos Aí eu, hum, isso aí é simbolismo ocultista. A mim vocês não pegam não. Então eu tava aquele jeitinho esbancando esperto, né? Aí eu fui pesquisar no Google, o resto vocês já sabem que é história, né? Olha eu aqui falando sobre o livro de E Esse símbolo, os três círculos, é a bandeira do reino de Jesus. E os discípulos de Melquisedec a considerava tão sagrada que nunca ousaram usá-la, caindo no esquecimento com o passar das gerações. Eu também não uso esse símbolo não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 De Agora, um detalhe muito importante, Mac Venta também recebeu um ajustador enquanto esteve entre nós. E esse mesmo ajustador, por ter adquirido experiência com o Melquisedeque, Mac Venta, também foi enviado para habitar a mente do Menino Jesus. E foi o único a habitar duas mentes em Urantia, sendo essas mentes meio divina e meio-humanas. Nas escolas criadas para ensinar sobre o Deus Altíssimo e as coisas do nosso planeta e universo, Mark ministrava aulas conforme o grau de entendimento de cada aluno, indo a explicações simples sobre o céu, por exemplo, e chegando a explicações mais complexas sobre Avona e a Ilha do Paraíso para alguns seguidores mais aplicados, como foi com Krato, que manteve esses ensinamentos em sua família passando de geração em geração, até influenciar diretamente um descendente bem conhecido por nós o grande e famoso Moisés, que em breve teremos um vídeo falando especificamente sobre ele erra de longe aquele que diz que foi João Batista que preparou o caminho para a chegada de Jesus esse crédito é exclusivo de Maquenta Melquisedeque, pois foi graças aos ensinamentos, aos ensinamentos dele que o povo evoluiu acreditando em uma única deidade e foi maquiveta que também ensinou que um e em um futuro próximo outro filho do deus altíssimo estaria entre nós na carne mas que nasceria de uma mulher e cresceria normalmente como todos os urantianos. por isso que os instrutores dizem que jesus era um sacerdote para sempre segundo a ordem de melquisedeque a missão de melquisedeque aqui em urântia era simples manter viva a verdade de um único deus e preparar o caminho para a vida de jesus mesmo ciente de que poderia adicionar algumas práticas sanitárias avançadas ou demonstrar algumas verdades científicas ele não fez deixando o povo se desenvolver no seu tempo depois de muito bem preparar seus discípulos Melquisedeque enviou missionários mundo afora levando as boas novas sobre o Deus único por toda a Europa chegando até a Islândia outros grupos invadiram a China dentro chegando até o Japão mas tirando a Palestina a mensagem desse sábio de Salém sobre um Deus único acabou se mesclando as crendices antigas de cada reino se tornando apenas mais uma das inúmeras superstições criadas pelo homem Mac Veta decidiu que era a hora dele partir quando percebeu que o povo e até mesmo seus próprios seguidores já estavam vendo como um semideus que de fato era mas que já estavam começando a reverenciá-lo de um modo errado, mais voltado para a idolatria. E além disso, ele também queria sair de cena antes da morte de um dos seus discípulos mais dedicado na propagação da verdade do Deus único. E eu estou falando daquele cuja descendência foi tão grande quanto o número de estrelas no nosso céu. O nosso grande e querido Abraão que será o tema do próximo vídeo. Em uma bela noite, Mac Venta deixa o seu costumeiro boa noite para seus companheiros humanos, vai para sua tenda em Salem, e pela manhã, quando foram lhe chamar, ele já não estava mais ali. Já tinha partido o transporte seráfico da meia-noite. Nos dias de hoje, Mac Venta está curtindo sua aposentadoria em alguma prainha caribenha de Boca del Toro. dera, né, Mac Venta? Quem dera, né? Após sua partida, ele voltou ao seu status de filho Melquisedeque e continuou o seu trabalho como um dos donos administradores Melquisedeque de nosso planeta. E assim se manteve até os dias, né, os tempos do triunfo de Jesus Cristo, quando tomou para si o título de príncipe planetário de Urântia e nomeou o como príncipe planetário vice-regente daqui do nosso planeta. E o Melchizedek, que escreveu esse documento ao qual eu usei como base, sobre a história de MacVenta especula que acontecimentos recentes, bem, que eram recentes em meados de 1930, quando o livro nos foi entregue sugerem que o reaparecimento de MacVenta em carne e osso, possa novamente acontecer em nosso planetinha onde ele assumirá, em definitivo, a posição de príncipe planetário regente vice-regente no caso, representando Jesus Cristo, que é o atual príncipe planetário de Urântia. Uma coisa também já sabemos, que há menos de mil anos, a contar de 1930, Mark Vendt esteve invisível aqui em Urântia por um período de 100 anos, no cargo de governador-geral do nosso planetinha e que segundo o sistema atual de direção dos assuntos planetários ele voltará em pouco mais de mil anos e assumirá o mesmo cargo ou seja, levando em consideração que o livro de Urântia nos foi entregue em meados de 1930 Maquiventa voltará para nos visitar lá para o ano de 2930 agora pensa comigo se Mac venta que é o príncipe planetário vice-regente, está previsto para voltar aqui só lá para 2930 e ainda é invisível, Jesus não vai aparecer tão cedo, concorda? A história sobre Mac venta e os demais Melquisedeques é bem longa, o que eu fiz aqui foi apenas um resumão mas se você quiser conhecer com mais detalhe a história desses seres magníficos chamados Melquisedeques, aqui embaixo na descrição, estarei deixando o um link para você baixar gratuitamente o um livro de Urântia e estudar tudo sobre os filhos Melquisedeques, suas moradias, suas universidades, seus feitos pelo universo e muito mais, ok? E o tema do próximo vídeo será Abraão e a destruição da Bíblia. Agora sim eu tenho certeza que vou me exorcizar. Vou me chamar de filho do capiroto pra baixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo.